Um de nossos notebooks de maior sucesso é o HP250G8. Trata-se de uma máquina de entrada, com processadores Intel de décima geração, expansível até 16 GB de memória RAM, e ele conta ainda com o recurso TPM, que possibilita a criptografia de dados do disco rígido. Ele ainda possui um teclado numérico que facilita a entrada de dados por parte dos usuários e possui um design bastante interessante para o segmento corporativo.